fala pessoal que fala com vocês é o Pewiper e hoje eu vim trazer aqui o um novo jogo aqui para o canal que é o Naruto Ultimate Ninja Storm 4 e com a novidade que é uma DLC do Boruto. Sim, mas primeiro vamos desbloquear a história do Naruto para depois ir para a história do Borutão, né? Para quem não sabe que é o Boruto é o filho do Naruto, né? Bom, então vamos lá. Já se inscreve no canal, já deixa o seu like, já se inscreve beleza? Compartilha, depois de muito tempo eu voltei. E sim, galera, tenho mais uma novidade. E eu vou lançar mais um jogo aqui, bacana. Então não vou contar o nome do jogo. deixei aí o que vocês acham que é. Eu, vamos ver aqui a história. Eu deixei tudo em português, não tá com português. Só vamos. Contemple este pergaminho sem nome. Dentro dele, uma história inacabada é recontada. Se o seu coração é atraído pelo conteúdo... Pegue o pergaminho envelhecido... E desenrole-o. Ah, eu vejo que deseja... Saber mais. Nesse caso... Permita que eu comece a contar Sobre a história do shinobi Hum, que história hein? Desenvolvido por CyberConnect A história de uma sequência interminável de batalhas e, travadas com o diamante desde antes da era do Sosuzuki. A formando clãs e aldeias e vivendo em prosperidade. Bom, vamos pular esse aqui, né? Que jutso secreto de batera, surgimento da floresta profunda, jutso de invocação. Vamos lá então. Ah, demorei Primeiro preciso conter seus movimentos Estilo madeira, jutsu do dragão de madeira Vamos lá Meu coração dança quando luto contra você Agora, por que é mais um pouco. Olha só. Some isso. Então já. Some isso. Some isso. Olha só, velho. Pensou que essas plantas esperem? Nossa, tá podendo pegar? Ah, não dá pra dizer que pegar o coisa. Ah, ah velho. Ele não deixa eu pegar o coisa. Aí, Mas peguei. Você mesmo? Pretende usar esta coisa até me seca contra mim? Muito bom. Ah, Tome isso. Tome isso. Nossa, velho. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Tome isso. Uou, wow, olha só que doido. Agora queimar. O. quebrar, O. vou quebrar, O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. Uau. Muito Entendi. legal, velho. Você não é decidido, a O que você está fazendo? É muito... Tome isso. Tome isso. Tome isso. Nove caudas de demorei. Oh, olha só. Susanou, eu diria que já estamos aquecidos, não acha? Que é, uma batalha. Ah. Deixa aqui uma coisa. É por isso que eu nunca consegui Parar de lutar Nossa Wow Tirama. Oh, é capaz de. comigo. É assim que contra você. Você é meu amigo. está difícil, velho. Nossa, velho! O que é Nossa, não acaba não, galera. Mantenha calma, ficar só nesse especial mesmo. Oh, Ô, o olho, tempo, Suma, Ah, só ganhei uma estrela. Nice. Merda. Acabou Nossa, velho, é, é muito bacana Não me deixe escolher Arte, Arte sabia Estilo madeira As verdadeiras mãos. Caraca, galera, olha isso, mano. Tem... Que uh, boa bola, velho. Nossa, mano, é muito complicado. Nossa, passei mesmo assim. Os Shinobi continuam a luta. Eles lutam pelo que acreditam. Bom, só isso aí. Pelos seus próprios e verdadeiros caminhos. As batalhas jamais terão fim. Bom, eu tô gostando, velho. Tiramos um zumbi, tá ligado? O um burro. Que... Saco, né? Beleza vacilamos ali, eu vacilei muito, ganhei um troféu, uma série de batalhas. Tem que lutar mais alguma coisa. Olha só, vamos zerar a história de Naruto para ir para o do Boruto. Beleza, conclusão da história, 2% tempo de jogo estimado 3 minutos novo episódio desbloqueado Joga até se eu jogo apenas este evento bom galera eu vou ficando por aqui e já vai deixando seu like beleza é só uma introduçãozinha mesmo mas não vai jogar bastante então falou um grande abraço e vai